Olá mais uma vez pessoal! Aqui agora eu vou fazer a segunda etapa, né, no caso do mesmo vídeo anterior né, do Vagalumes é, de Polo, continuando. Né? É, dessa vez é, eu vou para a parte do rap, né, no caso, com aquelas mesmas notas, ok? Só que vai ter um pouco mais de swing na música, ok? É, por conta de ser um, um rapzinho. Né? vai ter lá o capotraste na quarta casa né? no caso e as notas só as mesmas só o swing que vai ser um pouco diferente ok vai ficar mais ou menos assim. matelo você sabe na tua um pouco mais, uma levada mais Aí você vai botar a apoiar essa parte essa parte aqui no violão ok e vai fazer um swing maior assim tá essa parte não sai daqui ó. você vai trabalhar mais com esses dois dedos né? e com esse daqui, ó, o polegar o indicador e o médico, ok? assim você não vai fazer vai ficar preso ok Parte, né? Então vai ser um formato de Lá menor depois um Ré sustenido, ok? Um Mi com quarto, formato de Mi com quarta e um formato de Mi maior, ok? Pra que você possa ver Vou caçar mais um milhão Valor e por aí Que te ver sorrir Eu posso cor e o céu de outra Então eles só ficam cantando né, depois Essa música é, Sem acompanhamento nenhum Mas passando essa parte aqui agora Do A menor Essa parte Do, do formato de né? Depois, um formato de Mi com 4 e um formato de Mi. Então vai ficar assim, então, Você usar esses três dedos, o dedo indicador, o dedo médio e o dedo anelar. E vamos colocar ele aqui, dessa forma. O dedo indicador vai colocar na segunda corda, ok? Na corda Si. O dedo médio vai colocar na na quarta corda, OK? Na quarta corda da sexta casa o dedo anelar, vocês vão colocar na terceira corda da sexta casa ficar esse formato de lá menor eu juro. então você vai pegar esse mesmo lado que eu fiz aqui ok vai arrastar para a sétima casa e vai botar uma pestana na sexta casa ok então vai ficar aquele formato lá da quinta casa, arrastando para a sétima e colocando a pestana, ok? Depois vai vir um formato de mi com quarta. Você vai colocar esses três dedos: o dedo médio, o dedo e é o dedo mínimo nas seguintes cordas. O dedo mínimo você vai colocar na na terceira corda ok na terceira corda na corda sol da sexta casa o dedo médio vocês vão colocar na quarta corda da sexta casa e o dedo indicador vocês vão colocar na sexta casa na quinta corda então vai ficar assim e depois, por último, vai tirar o dedo mínimo e vai acrescentar o dedo indicador na terceira corda ok? da quinta casa. Tá fácil então. do compósito, voz pequenininha, abra a janela só pra que você possa ver. Aí vai, vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso correr o céu de outra é com eu Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado Bom É isso aí pessoal, muito obrigado. É, espero que vocês gostem, é, faça um bom proveito dessas músicas que eu estou postando, ok?